E aí pessoal do Novo beleza? Como é que vocês estão? Bom, tô aqui de volta pra trazer mais um acessório pra vocês que gostam aí da parte de iluminação Eu sempre acho que falta muita informação e muitos acessórios dessa parte de iluminação O pessoal fala, ah, porque eu quero comprar um softbox, ok, tá, tal, tal, Eu vejo muito isso pelos workshops de flash que eu faço Sempre quando eu levo meus acessórios, o galera fala, mas onde é que compra isso? Onde é que tem isso? Tal Como vocês sabem aqui, novo parceiro do canal, a Worldview eles me passaram vários acessórios e eu quero mostrar um deles para vocês hoje Que é um Octabox, que é um softbox só que com oito lados Muitos de vocês já viram eu usando aquele softbox maior, né, o 60 por 90 que eu tenho Uma grande característica legal desse acessório é a forma com que ele é armado Existem várias formas de tipo de softbox, Octabox, mas que às vezes você tem que perder lá 15 minutos para você montar ele O que eu vi lá, que eu gostei muito, que eu quero mostrar para vocês É esse cara aqui, que é um octabox que vem aqui nessa capinha Que fica pequeno, fácil de carregar Ele é compacto pra caramba Ó, é isso aqui Isso é um octabox Mas a grande sacada é isso daqui, ó Você arma ele com uma armação de guarda-chuva aqui, ó Pronto Tá armado o seu Octabox Mas aí você vai me perguntar, e aí Marcos, tá? E aí, como é que eu uso esse cara aqui? Bom, esse Octabox, ele é um octa é, grande Feito para flash de câmera, speed light ou flash dedicado Chame como você quiser Como é que você vai utilizar ele? Você vai precisar de um tripé, tem um tripé aqui, ó você vai erguer o seu tripé aqui e você vai precisar de um acessório que você também vai encontrar lá na WordView. Existem vários uh, tipos, né? Que é esse cara aqui, que é um adaptador de sombrinha. Ele que vai fazer a conexão entre o teu softbox ou o teu octabox e o teu tripé. Como é que você vai fazer? Você vai precisar dessa ferramenta aqui, beleza? Firmou ele aqui, você vai ter essa entradinha aqui que é o adaptador de sombrinha propriamente dito, Certo? E aí você vai pegar o que? Você vai pegar o seu... Octabox Você vai abrir o um zíper Você abre o zíper dele aqui, ó Certo? Você vai colocar ele aqui Passou por dentro Colocou aqui Fecha aqui, ó Você termina de fechar o seu zíper aqui Pra não vazar a luz pra baixo Aqui E aqui E você tem aqui, ó O seu... Octabox de boa Pra você poder fazer as suas fotos, certo? Tá, Marcos, onde é que vai o, o flash aí? Os flashes, né, ele tem essa sapatinha aqui Que dentro desse adaptador de sombrinha Você vai conseguir colocar ele aqui, ó Certo? E você vai ter aí o seu setup pronto Lógico, você vai precisar de um rádio para disparar ele uh, Coisas com fotocélula e outras formas de se comunicar via luz Minha câmera dispara meu flash via pop-up Não funciona, porque isso aqui vai ficar fechado Junto com o teu octa, dentro do pacote Vem isso aqui que a gente chama carinhosamente de fraldinha e Tem um plástico que faz barulho pra caramba, desculpa Você vai pegar a fraldinha, você vai abrir a fraldinha Aqui, abriu a fraldinha. Você vai colocar na frente. Dica: sempre quando você colocar o seu flash, vira ele para trás. A hora que você iluminar, ele vai iluminar uma área muito grande aqui e a luz vai meio que rebater. Eu sei que vocês gostam de falar rebater, rebater. Ali dentro e vai. E aí ele vai iluminar a fraldinha de uma forma mais uniforme. Vai ficar mais ou menos assim. Você pode colocar ele em girafas e colocar na parte de cima Você pode colocar ele mais baixo, mais alto uh, Eu quero fazer um vídeo falando sobre modificadores de luz Eu até ia fazer uh, nesse vídeo aqui Ah, o que, que ele faz, qual que é a diferença Mas é que existem vários modificadores de luz Que vai fazer com que você tenha um aproveitamento diferente Eu tenho esse cara aqui que já é velho de guerra Que já me acompanhou em muito workshop por aí Que é um softbox 60... Por 90, olha só, 60 por 90, e ele vai fazer a mesma função, ele é maior, então você consegue criar uma luz de janela. E o grande barato disso daqui é a forma com que você abre e fecha isso aqui, né? Tipo, fecha e abre, certo? Também vem a fraldinha aqui, também tem o um zíperzinho aqui. Que porra de barulho! E você coloca no tripé da mesma forma, e você vai conseguir uma luz bem uniforme. Bem bacana, então assim, existem vários modificadores dessa forma aqui, com esse tipo de armação Existem aqueles que também colocam o flash direto Eu não gosto daqueles que colocam o flash na parte de trás, apontado para frente Porque cria uma concentração de luz muito grande num ponto Então você não ganha uma luz tão difusa, você ganha uma luz meio média, digamos assim. Para você ter uma luz mais difusa e tal, é legal você ter esse todo prateado dentro, tanto igual aqui o nosso octa, quanto esse softbox e você aponta o flash para Traz. Por isso que é tão legal esses acessórios para luz com essa armação de sombrinha Eu particularmente gosto muito porque é muito prático, eles são finos e, e fáceis de você carregar Vai entrar em qualquer case, em qualquer cantinho e eles ficam enormes Então é muito mais fácil que você usar esses caras aqui, certo? Lembrando que é sempre ideal que você tenha um rádio flash na sua câmera ligado com um flash que vai ficar Lá dentro para que você consiga realmente disparar ele sem ter problema nenhum, dá para até fazer por cabo, mas o cabo ele te deixa. Presos. Você vai ficar na coleira do flash o tempo todo Então é muito, muito melhor que você tenha rádio flash Eu quero trazer rádios flashes aqui também Na Wordview também, tem vários rádios flashes lá Quero fazer alguns uh, kits pra vocês De repente gravar até lá, porque fica mais fácil Ficar trazendo coisa aqui pra Ponta Grossa Eu vou pra São Paulo, gravo vídeo lá, fica muito mais fácil Então pra vocês que não conhecem a Wordview Ela fica lá na Avenida Ipiranga, número 1107, é isso? É isso mesmo? Você pode ir lá e conhecer a loja, tem muita coisa A loja física, com estoque Um monte de gente para te atender Já falei até no último vídeo, procura o Juan Fala assim, Juan, Marcos mandou vir aqui conversar com você Eu quero ver uma câmera nova, uma lente nova Coisa de iluminação, drone Tem tudo lá Tudo! Então eu sempre quero trazer para vocês esse tipo de acessório, porque eu acho que tá muito em falta a gente falar um pouco disso, né? Lógico, né, que a utilização do flash, muita coisa vai ter aqui nos comentários. Marcos, mano, beleza, eu posso até comprar, como é que eu uso o flash? Faz meu workshop. Ah, sabe uma coisa melhor? Lá dentro tem uma sala pra gente fazer workshop. Então quer dizer que vai ter um workshop de várias coisas Diferentes, inclusive de flash Então fica ligado aí que em breve Eu passo pra vocês e começo do ano Eu faço um workshop aí em São Paulo De flash de novo, beleza? Esse aqui foi o Octa, muito fácil de montar Muito fácil de desmontar Muito fácil, muito simples Tirou aqui, ó Tirou aqui Tira o seu flash para não fazer cagada Tira aqui da armação de sombrinha Aê. abre o zíper Puxa pra cá Aqui ó, maçã de sombrinha, só fechar Beleza, fechou Ó, fininho, fácil de carregar Se você carrega um guarda-chuva, você carrega um desse aqui Tranquilo, se você tiver mais de um também Você pode carregar os dois no mesmo pacote ali Porque cabe até tem espaço sobrando Então esse aqui é um dos produtos que eu queria mostrar pra vocês Que vocês sempre me pedem E eu vou continuar trazendo esses vídeos rapidinhos de drops assim De acessórios que a gente tem uh, E a utilidade disso e da forma de fazer E mais pra frente a gente faz da parte técnica também Porque se fizer tudo o mesmo vídeo Com vídeos muito longos, muito tensos e não é a ideia, beleza? E em breve eu devo trazer mais coisas pra vocês Com acessórios e outras coisinhas, né? Dessas... É, é, esses acessóriozinhos que a gente sempre quer saber onde é que tem E agora tem essa possibilidade de eu trazer muita coisa pra vocês Beleza, pessoal? Então é isso aí Valeu, até o próximo vídeo